Nós estava fazendo um comparativo. Aí pegamos uma Massi 98, ela gasta em torno de 45, 50 litros por hora. Onde uma falou lá que gasta de 90 a 100 litros. Uma colhideira tem que trabalhar 500 horas por ano e tem que trabalhar 10 anos para dar retorno ao produtor. Contando que essa colhideira vai fazer só 300 horas por ano, pegando só a diferença de combustível. Dá 120 mil litros de combustível nos 10 anos. Botando esses 3,80, são 450 mil real em 10 anos. Pegando a diferença de uma, d... uma massa, são 400 mil. Pegando esses 400 mil, aplicando a 10% de juro ao ano, são 40 mil por ano. 10 anos, são 400 mil. Mais os 400 mil que tu economizou, Contando a diferença do combustível, do juro dos 400 mil que tu não pagou e os 400 mil, dá 1 milhão e 250. Moral da história, cada 10 anos tu ganha uma colhedeira. Entre comprar uma massa e comprar uma d... da mesma capacidade, dá uma economia de uma colhedeira a cada 10 anos. Tá aí a explicação por que eu sou maceiro. Um abraço.